Ajoelham como réus diante educação Mas a educação nunca te educa Pretos chicotadas, não leva paulada Mas a corrupção tá sempre em fartura Fartura grande, do jeito que o povo gosta Ligando um foda-se pra gente idiota Reduzite, chamei o um grande rei tragam logo a carta de euforia Século presente, ventos do passado E ainda me chama. Tem coisa que não muda quem nasceu pra ser de mármore nunca quebra na conduta Pedra no caminho, eu sempre ultrapasso Apesar de ter algumas que às vezes se esfarelam Gritam igual uma puta, mas não pensam nas besteiras Antes de conhecer o quadrado de uma cela Caminhando, exercitando a conduta do rei Ligando um foda-se pra tu Querendo falar o que eu já sei nós do gueto, nós família Piano de fato na casa Um salve pra todos os cria Quem é de fé, a é só pra ir jogar fumaça Caminhando, exercitando A conduta do rei Ligando um foda-se pra tudo Querendo falar o que eu já sei Nós do gueto, nós família Piano de fato na casa Salve pra todos os cria. Quem é de fé, a sua pra ir jogar fumaça. I pull up at your crib with a chopper. I got your bitch wet, I quit fanning water. I pull up with a stick and I slaughter. I pull up with a stick and I slaughter. Diamonds on our wrist, they be shining. I'll just ice game it pow, us if you hear me. Ice everything, ice everything. My eyes been so cold it counts sub-zero Sub-zero